E aí pessoal, WordEP0 na área, beleza galera? Seguinte mano, jogando aqui PES 2017. E vamos começar aqui pela campanha, né galera? Depois a gente parte para o multiplayer e assim por diante, né? Já fiz uma partida no multiplayer, perdi infelizmente, mas tem que me preparar melhor. Então vamos fazer uma partida aqui campanha. Baixei a narração BR e tá show. De bola galera, não sei se vocês vão conseguir ouvir, porque não tem root aqui e tal, então é, no, no meu mato G4, então ainda não consigo gravar o áudio interno, tá? Mas se pelo menos estiver gravando minha voz já vai ser é, bem da hora aí, né? E se vocês quiserem mais, mano, não se esqueçam de comentar, tá galera? Sempre deixando o gostei também para fortalecer. E se você não é inscrito, mano, inscreva-se aí no canal... Pra é, assistir mais gameplays aí de PES 2017, que com certeza haverá, mano. Narração do Milton Leite, mano. Que louco, tio. Eu coloquei aqui os botões físicos, porque eu não gostei muito do... do daquele... Daquela forma de tocar na tela e tal. Então vamos aqui, ó. Bo Por pressão. Daqui é quase uma final de mundial, mano. São Paulo e Barcelona, vamos, vamos, vai, vai, vai, vai, vai filho, vai, vai, vai, vai, lançou, lançou, pega na frente, puta merda, gol, caraca, velho, vamos ver a comemoração aqui, ó, o Vares, que nem existe esse jogador, <risos> com o tempo vamos organizando, né, mano, caraca, mano, eu sofri na partida anterior, galera, pra fazer um golzinho, mano, Vamos lá. Eu vou tentar fazer root, galera, pra conseguir gravar o áudio interno, né? Que aí fica mais as prancas, né? Porque porque aí pega a narração e tal, que tá super top a narração. Meter uma pressão aqui, marcando. Aqui tem zagueiro, fia. Aqui tem zagueiro. Vai, vai, vai. Sai da posição de impedimento. Isso. Uh! Gol. Ah, mano, é sério, não. Só porque eu tô gravando tá fácil, mas tava difícil pra caramba, galera. Só porque eu tô gravando tá fácil, mano. Mas eu apanhei pra caramba, mano. Vamos lá, 2-0. Vamos, Barcelona. Reaja, mano, reaja. Reaja. Uh! Passou. E... Pressãozinha, pressãozinha, pressãozinha. Pressãozinha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos fazer um lançamento, boladão aqui. Lindo, lindo, lindo, lindo. Lançou, lançou, lançou. Pegou? Ah, caraca! Mano, e o multiplayer tá compensando pra caramba, galera. Jogar o multiplayer desse jogo. Esse jogo definitivamente é o melhor jogo de futebol aí. Depois eu vou fazer uma lista pra quem precisar em um top, tá ligado? De melhores jogos de futebol. Mas esse daqui ganhou meu coração, mano. Ganhou meu coração, mano. Sério. Vou fazer um lançamento aqui, ó. Isso. Isso. Subiu demais, mano. Subiu demais. Caraca, eu ainda não peguei o esquema do botão de chute. É muito sensível. É dois. Mano, tem que ser dois toquinhos suave. Bora. Eu acho que, pelo que eu notei, o modo multiplayer O tempo demora mais pra passar. Eu não sei se é proposital isso. Gol, gol, gol, mano, e tá muito bom, os gráficos, a física, tá tipo nível console, essa questão aí, sabe, é, a física do jogo tá muito nível console, mano, evoluiu demais em comparado aos anteriores, olha que passe bonitinho, mano, olha que passe bonitinho, cê é louco Pereira Funk? Vamos. E é só o primeiro tempo, hein, meu? Será que essa, essa lavada aqui vai longe? Vamos botar pressão aqui. Ah, se rouba aqui, hein? Se rouba aqui... Seu contrato já, já ia estar tá no RH, hein? Bora. Morde, morde, morde. Beleza, sem problema. Calma, calma, vamos. Lança, lança. Isso, isso. Sensacional, matou, matou. Matou! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, não acredito que eu perdi esse gol, mano. Que jogada linda, não acredito que eu perdi esse gol, mano. Olha só! Ah, tem que calibrar esse pé aí, mano. 47 vai acabar aí. Eu acho que só o tiro de meta aí, ó. Isso, apito. Agora vamos para o segundo tempo, mano. Eu não vou fazer nenhuma alteração aqui, não, ó. Mas estou com 43% de passe de bola. Isso é meio errado, né? Mas beleza. <risos> vamos lá para o segundo tempo. A gente dá a saída. E vamos. Só bora. Só bora, molecote. Ó... Pega, pega, pega, tá fora. Ah, mano, eu ia fazer o gol que o Pelé não fez, hein? Cê é louco, mano. Vamos, vamos. Pega na pressão aqui. Isso. Nossa, roubou, roubou. Foi uma pressãozinha. Ó, esse, bot... esse, esse direcional aqui, mano, que... que não entrou na minha cabeça ainda, mano essa tabelada. Ai, caraca, muda, mano. Não dorme no barulho, não. Isso. Isso. Isso. Isso. Gol! <risos> embaixo das pernas. Foi embaixo das pernas. Vamos ver no replay, mano. Eu não acredito. Foi embaixo das pernas. Lembrando, galera, que o jogo está disponível para Android e iOS. Quem quiser baixar, mano, é o primeiro link da descrição. Vai ter PES 2017 Android, PES 2017 iOS e iPhone. Só clicar e baixar é 0800, mano. E compensa demais demais. É, o meu nick é. Ó, embaixo das pernas, mano. O meu nick é ordep 0 e a gente se tromba aí nos multiplayers, mano. Vou dar uma treinadinha aqui pra partir pro multiplayer. Ó, tô ganhando até pontuação aqui. Bora! Caraca, eu mudei logo. Boa, boa, boa. Lançou. Vai! Gol. <risos> Parei pra chutar ainda, mano. Parei pra chutar. Olha o nome do jogador. Nunca vi na minha vida, mano. Mas conforme o progresso, né, eu acho que vai dar pra comprar novos jogadores aí. Será que é 7x1? Caramba, nem no PES, mano. A gente consegue fazer 7x1 e os caras da Alemanha fez no Brasil, hein, mano. 7x1 não é fácil não, hein, de fazer. Será? Uh! Morde Morde, morde, morde, morde Meu, eu espero que esteja pegando a narração Mas provavelmente não tá Porque não tá pegando áudio interno Mas meu, tá muito boa a narração, cara Tá muito boa Gol <risos> Essa foi, pareceu ensaiadinha, hein, mano Parecer ensaiadinha, hein? Vamos tentar fazer um 7x0. 7x0. Olha. Tocou. Pum! Nossa, que delícia, mano. Acompanhou certinho. Vamos tentar fazer um 7x0. E não é. Mano, e não é que no nível. Não tá fácil, não, galera. É que, mano, eu, eu juro pra vocês que eu tava apanhando pra caramba. Ah! Morde, morde, morde. Ih, eu também me enrolei. Tocou. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tá pedindo lançamento. Gol! Golaço, mano! Esse foi golaço! Esse foi golaço! 7 a 0. O, o Vares. <risos> Olha só, mano. Linha de fundo. Tocou pra trás. Nossa Senhora! Vamos ver... Não, isso daí eu tenho que ver por todos os ângulos possíveis. Olha! Meu Deus, que delícia, mano! Galera, tá acabando a partida. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de avaliar deixando o likezito. Deixando aquele likezito. E se inscrevendo no canal é pra mais partidas, mano. Aí vai ter online, vamos fazer liga se vocês quiserem. Eu pego, eu sou tricolor, mas eu pego, o Barcelona, Real Madrid. A gente vai pra Champions League. Vamos fazer uma série da hora. Aí vocês comentam se vocês querem, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E, mano, vamos terminar isso daqui da melhor forma possível, mano. Eu achei que eu ia... Eu ia fazer feio, mas não fiz feio não. A primeira partida eu fiz feio. Essa daqui não. Eu acho que é questão de ir pegando o costume mesmo. Vou dar um carrinho aqui só pra... Não, não vou dar carrinho não. O quê? Faz um gol pra ficar 7x1, vai. Faz um gol. Ah, não faz o gol, né, cara? Se você não faz o gol, aí você ferra, né? Acabou o jogo. Caraca, vamos ver as estatísticas aqui, galera. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Valeu, falou, eu fui. Piu.